Rubens de Oliveira Júnior nasceu em Santos, em São Paulo. No porta-retrato, a foto de toda a família, os irmãos, o pai protético e a mãe dona de casa. Aos quatro anos veio para Cuiabá com todos eles. Passou por dificuldades como todo recomeço. Mesmo assim, ele tinha um sonho e decidiu correr atrás. Entrou para o curso de medicina da UFMT. Viu no estudo uma chance de mostrar que a cor da pele era apenas um detalhe. O estudo é primordial. Consegui entrar na Faculdade Federal de Mato Grosso, no primeiro vestibular, no terceiro ano, precisei fazer cursinho. Meus irmãos também seguiram esse caminho. Entrei como diretor técnico, e saí como vice-presidente, mas sempre acalentando o sonho de ser presidente da Unimed Cuiabá. Nesse ano de 2013 a 2016, fui fazer um outro MBA de administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, na Candelária, e me propus a sair candidato, como era o meu desejo, a presidente da Unimed Cuiabá. E hoje estou aqui. Formado em medicina, Rubens se tornou doutor Rubens. Orgulho da casa, entrou para a história sendo o primeiro negro presidente de uma grande empresa de plano de saúde em Cuiabá. Se nós tivermos o um sonho, tivermos dedicação, é, é, é, transpor também é, as dificuldades... É, com muito suor, também choro, a gente consegue chegar aos nossos sonhos. Mas o mais importante é, é chegar pela capacidade. Ser negro é uma, é uma situação, mas a capacidade de procurar, melhorar, aprimorar, eu acho que é o mais importante, é o que eu posso passar para as pessoas. É triste, mas infelizmente o doutor Rubens é uma exceção. No ano passado, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou, por exemplo, que o desemprego atingiu mais os negros, com uma taxa de 14,5%, pardos com 13,6% e brancos com 9,5%. Infelizmente, negros e negras têm maior dificuldade ao acesso de bons salários, bons cargos, é, é, principalmente cargos de poder e de decisão. Por conta, realmente, de ter... Um, é, de ter acesso né, a menores oportunidades. Outros dados refletem também essa realidade. O IBGE aponta que a maioria dos negros são subordinados e não ocupam cargos de chefia e recebem R$ 1.200 a menos do que os trabalhadores brancos. Essas pessoas, é, infelizmente, ainda têm é, o hábito de rotular as pessoas né, as outras pessoas pela cor da pele, né, e é, impingindo aquelas pessoas é, cargos né, domésticos, cargos, é, infelizmente, com men menor remuneração e tudo simplesmente pela cor da pele das pessoas. Somos homens e mulheres negros e negras, homens e mulheres brancos e brancas, somos todos seres humanos e somos iguais, né, perante a lei, né, e perante a Deus. E precisamos colocar realmente isso em prática e precisamos lutar pela não discriminação. Se capacitar, procurar os seus sonhos é importante. A cor simplesmente é algo que diferencia. O DNA negro está em todo mundo, mas a... A, a dedicação, a procura do conhecimento, ela faz diferença nesses momentos. Para que possamos ter, não o voo da galinha, que eu sempre brinco, aquele voo que sobe desce rápido, mas o voo do Condor, aquele robusto, que pe, perene. É isso que eu acredito. Estou feliz. Cheguei.